Fala meu amigo namorador. Como vai? Tá aproveitando as dicas matadoras aqui do canal. Pra demorar na cama com sua gata. Com penetrações fortes e gostosas. Eu sou João Silva o rei do sexo gostoso desse Youtube. Olhe se você é novo aqui no canal. E ainda não é inscrito. Já enfie esse dedo ousado no botão vermelho. E já se inscreva. E ative o safado do sininho de notificações. Para que você se torne um touro selvagem na cama com sua gata meu amigo. Com muitas penetrações fortes e gostosas. E não se esqueça de deixar um tapa bem forte no like. Para fortalecer esse vídeo top. Beleza? Meu amigo me diga uma coisa você gosta de kiwi E do suco dessa fruta? Amigo eu descobri que o suco de kiwi Com gengibre age como um poderoso remédio caseiro. Para ajudar você no gozar rápido. E eu já vou te explicar o porquê. Mas antes eu quero que você saiba que esse suco delicioso. Pode ajudar no controle da ejaculação precoce. Mas que não é a solução completa. Para a cura da sua gozada rápida. Pois a cura da gozada rápida de qualquer homem que sofre sérios problemas. De ejaculação precoce. Se encontra no link logo abaixo na descrição desse vídeo. Pois é o mesmo método 100% caseiro que me curou definitivamente. Da ejaculação precoce. E hoje eu posso afirmar para você meu amigo. Que sou como um touro selvagem na cama. Com minha gata. Com penetrações fortes e gostosas. Sem gozar rápido. Agora vamos para a dica matadora de hoje. Sobre o ir Você meu amigo sabia. Que comer um ir é como comer 10 laranjas. Pois o kiwi ajuda a combater os radicais livres que têm uma incidência direta sobre a ejaculação precoce. É incrível! Certamente você não tinha essa informação. Pois essa receita é popular apenas nos países onde a cultura das receitas caseiras são mais populares. Pesquisando mais sobre o assunto, eu descobri que o kiwi também é uma fruta altamente nutritiva. Ele possui uma série de vitaminas, sais minerais e outras substâncias que podem ser bem aproveitadas pelo corpo humano. Ela possui baixa quantidade de colesterol, gordura saturada e sódio. Isso quer dizer que além de conseguir os minutos a mais na hora do sexo gostoso com sua gata, você estará fortalecendo a sua saúde em geral. Já o gengibre é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias. Além de aumentar a circulação do sangue no corpo. Assim como na região genital. Isso vai te ajudar a ter relações mais potentes e deixar a sua mulher louca de prazer. Para você ter ideia do poder do gengibre. Hoje é a especiarias mais cultivada. E é também uma das mais estudadas no mundo. E para você meu amigo. Preparar o suco de kiwi com gengibre. É muito rápido e muito fácil. Basta bater tudo no liquidificador. Se ligue e preste bastante atenção, macho. E veja como fazer o preparo em sua casa. Vamos para os ingredientes. 200 ml de água, 1 um kiwi, um pedaço pequeno de gengibre. Modo de preparo. Para preparar essa receita você vai precisar. Descascar todos os ingredientes. Higienizá-los bem. Pegue o copo do liquidificador. E acrescente todos os ingredientes. E bata bem isso. E venha em seguida o gelo. Pois é opcional e se você quiser adoçar o suco. Eu recomendo que use um mel. Pois o mel é responsável por enviar ao cérebro. Uma mensagem que diz que o corpo está em um período de bem-estar. Evitando a ejaculação precoce. Essa receita caseira é incrível. E você pode tomar de duas a três vezes ao dia. Pela manhã e à noite. Pelo tempo que você achar necessário. O consumo diário que trará todos os benefícios da receita. Ok. Essa é uma alternativa fácil, rápida e natural. Para você não gozar rápido demais. Assim você evitará a ejaculação precoce. E passar vergonha com a sua mulher. Ou com aquela gata que você sempre sonhou pegar. E se você quiser ir além. Existe um tratamento que também é 100% natural. E que vai acabar com a sua ejaculação precoce. E eu falo isso com propriedade. Pois como revelei nos vídeos anteriores. Eu sofri por muitos anos com esse problema. E achava que não tinha mais solução. Cheguei a ter fim em vários relacionamentos. Tudo porque eu gozava rápido. E não conseguia levar minhas minas ter orgasmo gostoso. Mas depois de muitas pesquisas. Eu descobri um método 100% caseiro. Que me ajudou a eliminar esse pesadelo da minha vida. Sem ter que usar medicamentos caros. Ou fazer aquelas visitas constrangedoras ao urologista. Sim meu amigo hoje eu estou 100% curado da minha gozada rápida. Hoje eu tenho o controle total da situação. Quando estou na cama fazendo sexo com minha gata. Com penetrações fortes e gostosas. E eu quero que você também tenha acesso a esse incrível método meu amigo. E por isso eu vou estar deixando o link logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Beleza? Passe lá. Agora para saber mais como esse método é altamente poderoso. Bom eu vou ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo. Compartilhe ele para que mais homens saiba dessa novidade. E deixe seu like maroto. Beleza? E qualquer dúvida é só deixa nos comentários aqui abaixo. Grande abraço. E fui.